Boa noite, mais um devocional para o seu coração. O tema de hoje é o efeito do pecado versus o efeito da justiça de Deus no corpo do homem, na carne do homem. O corpo do homem é destruído, adoecido até a morte pelo pecado e pela ignorância da palavra de Deus, do conhecimento das coisas de Deus, quando o homem não conhece o amor de Deus, não conhece a palavra de Deus, o corpo dele é abusado por ele mesmo, a ponto de levá-lo a adoecer e até morrer, por isso é importante conhecermos a vontade de Deus para as nossas vidas, para nós, e então... Quando conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas e para nós mesmos, então nós passamos a viver, passamos a, a, a usufruir das bênçãos eh, da palavra de Deus, do, do princípio da vida que é Deus. O corpo é vivificado em Cristo por meio do entendimento. Quando nós temos entendimento, quando a nossa consciência... Receba a revelação, o nosso coração receba a revelação de Cristo, eh, o Filho de Deus, que nós fomos salvos, nós fomos curados, nós fomos justificados, nós fomos redimidos, nós estamos guardados em Cristo, nós fomos curados, então o nosso corpo passa, ou seja, é vivificado em Cristo. No livro de Romanos, capítulo 6, no versículo 23, a palavra do Senhor diz assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. Então todos nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, recebemos também de Deus o dom gratuito que é a vida eterna, o dom gratuito de Deus que é a vida eterna. Nós temos a vida eterna porque a vida eterna é a pessoa do Filho de Deus, é a pessoa do Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O corpo recebe o benefício da salvação por meio da oração e da meditação espiritual. Desta forma, a substância do Espírito é levada pela Palavra Viva da verdade a cada parte do nosso corpo e o poder vivificador da palavra, da verdade que é a palavra de Deus, torna vivo todo o nosso organismo, todas as células do nosso corpo recebem a, a radiação do poder do Namis, no original grego, do, do da palavra de Deus, então o nosso corpo é restaurado. Como ter um corpo saudável? O homem pode ter um corpo saudável em um mundo equilibrado quando ele entende e usa a palavra perfeita da verdade, a palavra completa, a palavra que contém todos os atributos de Deus, ou seja, quando as palavras do homem são carregadas com uma compreensão plena da mente de Deus, e o homem aplica conscientemente esse conhecimento da palavra de Deus em todos os seus sentimentos, pensamentos... Palavras e vivências, experiências, ele será capaz de desenvolver e manifestar um corpo saudável e um mundo equilibrado, irmãos. Esta palavra que eu trouxe para todos vocês, irmãs, em Deus. Espero que, ter ajudado, espero ter abençoado com esta palavra. Fica na paz do Senhor. Shalom. Até mais amanhã, se Deus quiser.